Compartilhar com seus amigos E lógico, como você já vai gostar desse vídeo Então deixa seu like, tá bom? E é, se você também quer aprender a Como ranquear os seus vídeos é, No YouTube Criando canal de games Criando canal de entretenimento Canal de vários tipos E ranqueando esses vídeos é, Sempre para as primeiras posições Então eu quero recomendar a você O curso Ranqueamento de vídeos do Erivelto, o pulo do gato, tá bom? Que é o primeiro link na descrição aí, beleza? Bom, é, então é o seguinte, eu quero te falar a respeito de uma coisa que é, eu cometi E confesso a vocês que eu sempre, se eu é, não prestar atenção, acabo cometendo o mesmo erro sempre Que é o foco em produtos, tá? É... É, existem três nichos muito importantes Eu vou falar sobre nichos mais pra frente Que é, são é, saúde, relacionamento e ganhar dinheiro na internet tá? Esses três nichos são top nichos e vendem bastante Mas o que eu quero te falar é o seguinte Muitos, afili, muitos afiliados é, acabam cometendo um erro muito grave Que é o foco de produto ah, isso é uma coisa que eu também, às vezes, eu fico me policiando. Por quê? Porque às vezes você vai na, na Hotmart, ou na, na Monetize, ou na Eduz, é, chega lá, você pega, acha um produto legal lá, vamos supor, é um produto de adestramento de cães, que está com a afiliação aberta. Você vai e pega o produto para divulgar. E, de repente, você vai lá na mesma plataforma, acha um outro lá, como dar alimentos saudáveis para o seu cão e aí pô legal vou pegar esse também e aí quando você vai ver você pegou vários produtos que querem dizer a mesma coisa o que acontece com isso é você saiu do foco do produto tá porque você vai ter e quando você olhar lá na página na sua página de afiliação você tem 10 20 30 produtos lá e não sai do, do, do, do não consegue divulgar nenhum Direito que quem quer fazer tudo Acaba não fazendo nada Então o que que eu posso Qual é a dica que eu posso te dar Assim como eu faço pra mim Foca no produto, tá Se você for pegar um produto É um exemplo, né é, Adestramento de cães É um exemplo é, Pegue só esse, tá Trabalhe esse produto Veja as características Veja os benefícios desse produto Entenda esse produto, tá E divulgue ele, certo Divulgue, divulgue ele com blog, com youtube, com facebook, facebook ads, é, youtube ads é, não importa como é que você vai divulgar, mas foque somente nesse produto, tá? fique pelo menos é, 30 dias fazendo somente esse produto não esquece todo o resto, assim que esse produto começar a vender e der certo, pra, der certo pra você Aí então você pega outro e divulga Tá? Vá fazendo assim, tá? Por quê? Porque às vezes você pega muito produto Achando que vai ganhar muito dinheiro E quem quer tudo acaba ficando sem nada Tá? Então preste bem atenção nisso, tá bom? Isso é uma dica que eu queria deixar para você Que é, é, é afiliado, iniciante ou não eu, se eu também sou afiliado, eu trabalho como afiliado E eu cometi, cometo né? Se eu não me policiar eu acabo Cometendo os mesmos erros sempre. E eu queria dar essa dica para você aí. Beleza? Se você gostou desse vídeo aí, dá seu like, inscreva-se compartilhe. Se quiser fazer algum comentário, pode usar a aba de comentário abaixo. E também não esquece o curso de ranqueamento de vídeos por lugar do Erivelto. O link está na descrição aí. Valeu? Um grande abraço e até mais.